Stan Lee criou a Marvel, ele já trabalhou para a DC e como a esposa dele acabou salvando a Marvel é isso que você vai ver no Nerd Doc de hoje aqui no Revolta Nerd Stanley Martin Lieber, o famoso Stan Lee nasceu em Nova York no dia 28 de dezembro de 1922 filhos de imigrantes da Romênia, Jack, seu pai era alfaiate e Célia, sua mãe, era dona de casa Stan não foi filho único Nove anos depois do seu nascimento, ganhou um irmão, Larry Lieber, que também trabalhou para o ramo dos quadrinhos. Como eles não tinham condições de ter uma televisão, o jovem Stanley lia muito e isso criou uma grande paixão pela literatura. Alguns de seus escritores favoritos eram H.G. Wells, Edgar Allan Poe e Sir Arthur Conan Doyle. Quando ele era criança, ele também amava as histórias do Tarzan. É legal citar isso porque muito tempo depois a Marvel adquiriu os direitos para publicar histórias em quadrinhos do personagem. Outra paixão de infância legal de citar é Shandu, o mago que futuramente veio a se tornar a inspiração para o Cierre e Mago Supremo Stephen Stranger, o Doutor Estranho. Por conta da pobreza de sua família, logo Stanley começou a trabalhar para ajudar em casa. Ele já trabalhou como entregador de almoço, criador de anúncios e até lanterninha de cinema onde ele conheceu a primeira dama da época, Eleanor Roosevelt. Pulando de um emprego para o outro, logo ele descobriu que seu tio estava procurando um assistente para trabalhar em uma editora, uma tal de Timely Comics. Esse foi um passo muito importante na vida de Stan Lee. Lá ele conheceu e começou a trabalhar com Jack Kirby, um dos maiores quadrinistas que já existiu. Jack é tão importante para a Marvel quanto Stan. Junto eles criaram grandes personagens e histórias. O primeiro trabalho que levou seu nome foi uma história de duas páginas intitulada Capitão América Impede a Vingança do Traidor. Quer dizer, não levou seu nome, levou seu pseudônimo. O famoso pseudônimo que conhecemos até hoje, Stanley. Logo, Stanley já estava escrevendo suas próprias histórias, mas não fugindo muito de uma fórmula. Muito é falado da fórmula Marvel dos cinemas, só que ao longo do tempo certas fórmulas foram criadas também nos quadrinhos. Inclusive, uma delas ganhou até um livro: Como Desenhar Quadrinhos no Estilo Marvel. Voltando para a história, uma reviravolta acontece. Jack Kirby e Joe Simon saem da Timely, e como não tinha ninguém, Martin Goodman, o fundador e dono da Timely, encarrega Stan Lee de assumir os quadrinhos daí sabe o que ele fez? ele não criou grandes heróis e nem revolucionou a indústria pelo menos não ainda motivado pelo herói que escrevia na época, o Capitão América Stan deixou a Timely para entrar no exército lá ele serviu no departamento de apoio no Signal Corps fazendo manutenção em postes telegráficos e outros equipamentos de comunicação e por fim foi transferido à divisão de filmes de treinamento Onde trabalhou escrevendo manuais, filmes de treinamento, slogan e ocasionalmente fazendo cartoons. No exército, trabalhou com Charles Adams, criador da família Adams, Frank Cabra, diretor do clássico A Felicidade Não Se Compra e com Theodore Geisel, conhecido Dr. Schultz. Ao voltar para casa, tudo mudou. A Timely, em algum momento, passou a se chamar Atlas e agora estava no edifício em State o prédio mais famoso dos Estados Unidos. Foi logo no seu retorno que ele também conheceu Joan, a pessoa que viria se tornar sua esposa e salvar a Marvel futuramente. Daqui não tem muito o que falar, ele continuou na Atlas Comics, se casou e teve uma filha chamada Joan Célia e outra chamada Jen, que infelizmente veio a falecer com três dias de vida. O tempo passou e Atlas começou a passar por maus bocados. Stan Lee também já estava cansado de trabalhar com quadrinhos e escreveu algumas revistas de humor para concorrer com a revista Mad. Numa tarde, Mark Goodman, o dono da Atlas, foi jogar golfe com Jack Leibowitz. Na época, dono de uma empresa que ninguém nunca ouviu falar. Uma tal empresa chamada... como que é o nome mesmo? DC Comics? Nesse jogo de golfe, Jack falou como a Liga da Justiça estava dando certo após a reestruturação dos personagens que deram origem à Era de Prata dos Quadrinhos. Marty Goodman, visando bater de frente com a Liga da Justiça, pediu então para um exausto Stan Lee criar um grupo de super-heróis usando os antigos heróis da casa, Capitão América, Namor e Tocha Humana. Sabe quem Stan Lee criou logo em seguida? Ninguém. Ele respondeu que ia pensar no assunto, mas a verdade é que Stanley já estava de saco cheio de, nas palavras dele, escrever gibi simplista a torto e a direito, e queria se demitir da Atlas. Ele levou essa conversa para sua esposa, e John então disse mais ou menos isso: Se Marte quer que você crie um grupo de super-heróis, pode ser sua chance de fazer o que sempre quis. Pode imaginar histórias mais profundas e com mais substância criar personagens que falam como gente de verdade pode ser divertido criar novos heróis e escrevê-los no estilo diferente o estilo que você sempre quis um estilo que possa atrair tantos leitores mais velhos quanto os mais jovens o pior que pode acontecer é martin não gostar e de despedir você mas você já quer se demitir então qual é o risco ao menos você terá tentado. Seguindo o conselho dela, Stan começou a trabalhar em uma nova equipe. isso nos mostra como é importante ter uma companhia que admira os seus sonhos tanto quanto você. Se não fosse a esposa do Stan Lee apoiar o sonho dele, hoje não teríamos um dos principais universos do mundo dos quadrinhos. E por isso, todos nós, fãs de quadrinhos, temos muito a agradecer a ela por essas palavras. E Stan, seguindo o desejo de Marty Goodman de pegar o herói antigo da casa, reformulou o antigo Tocha Humana e criou o Jon Storm. A partir daí, ele criou um grupo que tem sua importância até os dias de hoje, o Quarteto Fantástico. Mas esse mérito não é só de Stan Lee. O co-criador do Quarteto é ninguém mais ninguém menos que Jack Kirby, que já citamos. E nem preciso dizer o sucesso que foi. Daí saiu o pontapé que construiria o Império Marvel. A partir daí, ninguém parou Stan. Se baseando no Médico e o Monstro... Frank Stein e no Corcuda de Notre Dame, Stan Lee e Jack Kirby criaram o Hulk. Martin Goodman não aceitou a ideia do Homem-Aranha. Então Stan Lee e Steve Ditko jogaram o um personagem em uma revista que estava para ser cancelado. E adivinhe, um sucesso absoluto. Pensando em criar um personagem mais forte que o Hulk, ele e Kirby reimaginaram o deus nórdico Thor. Reformulando um personagem que ele já havia criado juntamente com seu irmão e Jack Kirby, trouxe de volta o Dr. Hank Pym. O Homem-Formiga. Stan Lee, junto com seu irmão, Jack Kirby e Don Heck, também criaram Tony Stark. Um industrial armamentista com quase nenhuma chance de dar certo. Devido à Guerra do Vietnã que estava acontecendo na mesma época. Mas talvez a maior contribuição de Stan Lee para a Marvel seja os X-Men. Claro que o Homem-Aranha é o herói que todos amam. Mas o conceito que Stan Lee tinha em mente ao conceber os X-Men era bem mais nobre. Falar sobre preconceito. Em vez de escrever diretamente sobre preconceito contra judeus, negros e pessoas LGBTQIA+, Stan Lee criou um grupo de heróis que sofria preconceito apenas por existir. E qualquer minoria poderia se ver ali. Mas você sabe quem também criou os X-Men junto com o Stan Lee? Jack Kirby. É triste ver como colocaram o Stan Lee como o cara da Marvel. E esqueceram do Kirby, que foi tão importante quanto o Stan, para a criação dos personagens. Pode parecer besteira mas sem o Jack muitos personagens estariam bem diferentes do que foram e talvez não fariam tanto sucesso quanto fizeram. Dito isso já vale um Nerd Doc mais do que especial sobre o grande Jack Kirby. Mesmo com a Marvel pulando de um dono para o outro Stan Lee continuou lá por muito tempo, inclusive indo para Los Angeles abrir um estúdio de animação que infelizmente pegou fogo. Com o tempo, Stan Lee foi ficando cada vez mais longe da escrita de quadrinhos e sim enfocando em ser o cara da Marvel, o personagem carismático que todo mundo ama. Uma curiosidade interessante é que Michael Uslan, o produtor dos filmes do Batman, chamou Stan Lee para escrever alguns quadrinhos para DC, e ele aceitou. Ele recriou os principais heróis da editora, que por anos foi sua rival. Essa pequena coleção conta com novas origens, como seriam os heróis da DC se fossem escritos por Stan Lee. Então, sim, Stan Lee de certa forma trabalhou para a DC. Junto do empresário Jill Champion, Stan Lee também criou uma editora e lá lançou personagens como Stripperella, Soldier Zero, Starborn e O Viajante. Para outros criadores, Stan colaborou em, em último. Blood Red Dragon e o indiano Chagra The Invincible Stan Lee pode não ter criado a Marvel mas a Marvel com certeza não existiria do jeito que é sem ele uma coisa que infelizmente muitos esquecem são seus co-criadores Stan definitivamente teve sua importância na Marvel mas sem seus amigos de editora como John Romita Sr., Steve Digico e Jack Kirby provavelmente suas ideias nunca sairiam do jeito que foram concebidas o vídeo foi sobre Stan Lee mas os co-criadores dos grandes clássicos Marvel também merecem um grande destaque e terão suas vidas contadas aqui no Nerd Doc. A história de quem mais você quer ver nesse quadro? Um quadrinista? Um personagem? Ou até mesmo uma editora que você gosta? Coloque aqui nos comentários. No mais é isso, espero que tenham gostado, até a próxima.